Se eu tomar um devido strike do YouTube, sem motivo nenhum ou sem explicação do YouTube, eu juro por Deus que abandono essa plataforma de... A gente precisa tacar fogo neles! a gente esmaga eles. Ah. Por que não me escutam pra variar? Eu não quero! Vocês sabem que meu plano é excelente e vai funcionar. Mais uma vez, vocês não entenderam. Mas é burro! O meu plano é... Meu plano é que reativem todo mundo nesse planeta. Façam isso agora. Não. Eu prefiro esmagar geral. Ô oh, idiota! Uh. Uh. Peraí, por que estão me chamando de rei? Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que calmar... Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Isso me soa estranhamente familiar. Porque você é o rei. Eu? Você mesmo é! De algum jeito, viramos parte de uma entidade coletiva. E como isso aconteceu? Oh. Quem tocar no enigma da combinação será despedaçado em várias partes. Oh, oh. What? What the fuck? É o okay. quê? Oh, não, não, foi mal. Será mais que a soma de suas partes. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Todo mundo encosta aqui. Bom, galera, ah, antes de começar tudo, eu sei que foi meio curto e tudo, né, o compilado, é que não tem Netflix, infelizmente, se eu pudesse poder usar que aquele... tem um aplicativo que eu conheço, que eu uso bastante, que dá para transportar vídeos da Netflix da Amazon para vídeos MP4 e MP3, como? Eu vou deixar o link da descrição, mas não sei se é o certo, mas vai saber, né? Bom, galera, esse foi o Transformers compilado 4. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!